Esse período da pandemia, principalmente quando paralisou tudo que a gente ficou, eu, principalmente, fiquei sem reação, sem saber o que fazer. Eu acho que o mais importante é voltar ao trabalho. O mais importante é continuar produzindo material de qualidade, material de excelência. Nós conseguimos criar um, um clima de, de amizade, de, de troca tão grande, foi tão incrível isso.